No interior de Moçambique, do Kiriagousinho é uma sobrevivente do massacre de Uiriamu. Foi há 50 anos, mas uma cicatriz lembra como se fosse hoje do dia em que as tropas portuguesas do regime colonial mataram cerca de 400 pessoas desarmadas. 20 Gandar, 72 anos, escapou ileso porque arriscou começar a correr sob a mira dos soldados portugueses. Comecei a correr então aqueles três soldados disparava arma contra mim eu a correr eu só via na minha frente poeira. Aqui nas orelhas, tin, tin, tin, tin, balas. Eu corri, corri, corri, corri. Até uma distância um pouco longe. Enquanto três soldados estão a disparar armas. Olha, escapou o gajo. Até eu fui embora. A descrição de 20 gandar vive hoje no monumento que honra a memória dos mártires. Eles tinham que mandar quatro soldados. Cada soldado matar uma pessoa, porque éramos quatro. Os três meus companheiros foram mortos eu a ver. As tropas portuguesas e a PIDE, a Polícia Política, juntavam a população à volta das árvores, faziam interrogatórios, procuravam os Turras, nome dado aos guerrilheiros da Fré Limo, que lutavam pela independência de Moçambique. Quem conhece onde está o Turra, fale-nos a verdade, onde é que vive o Turra. Vocês andam a dar comida a Turra aqui. A população sempre mantia no seu sigilo e dizia que não, nós não conhecemos. À porta dos 50 anos do massacre, o primeiro-ministro português, António Costa, pediu desculpa e honrou as vítimas quando visitou Moçambique, em setembro. Desculpas que os residentes de Uiriamu gostavam de ouvir pessoalmente. Mesmo se eles pediram desculpa, eles deveria nos conhecer, né? a questão de nos perguntar o que nós necessitamos desse local. Nós queríamos que isso aqui manter-se um sítio que dá mesmo para as pessoas visitarem e sem sentir medo. Para dizer que ah, não, porque vocês massacraram muitas pessoas aqui, vocês têm direito de morrer também. Não, é, não fica bem. Ah, só tem que fazer o quê? Cuidado. Não se podem fazer mais isso. O memorial do massacre de Wiriamu foi erguido no local de três valas comuns. Foi reabilitado e inaugurado em 2017, marcando uma das páginas sangrentas da guerra que terminaria com a independência de Moçambique. Da maneira que ele foi atingido, foi cortado mesmo. Essa aqui é uma roupa que ele tinha vestido, uma